Olá a todos, meu nome é Luana Oliveira, sou psicóloga aqui da região de São Paulo e estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência minha é, na mostra de práticas em psicologia durante a pandemia do CRP aqui da região. Né? É, eu já atendi online é, no passado, minha licença saiu no começo do ano passado e aí eu tive algumas experiências com esse formato. É, agora, no começo da pandemia, eu também já passei meus pacientes, hoje eu sou clínica, né, todos para o formato online. E agora, no final de junho, eu recebi um convite de uma rede de hospitais, né, eles têm unidades hospitalares e clínicas, é, para atendimento de funcionários. Então, hoje eu tenho uma parte da minha agenda que eu dedico para atender tanto o pessoal que está na assistência, direto ao paciente, aí com a questão do Covid ou sem a, a esse, essa interação direta né, com o paciente e o pessoal de administrativo, apoio, cargos de gestão também. Né? Então todos têm acesso a esse projeto. Quando eu iniciei já vi uma pessoa fazendo atendimento de psicoterapia para esse público e aí como a agenda dela lotou bastante rápido e teve um retorno muito positivo eles decidiram contratar mais uma pessoa. Né? e tem sido uma experiência muito enriquecedora, é muito gratificante é, nesse momento é, e acho que é interessante também pensar num modelo que muitas empresas poderiam adotar porque tem sido de muito, muita valia é, para esses funcionários, principalmente nesse momento. Né? o então, atendimento é em psicoterapia, não há uma previsão de término né? é uma busca espontânea o funcionário ele fica com o canal aberto para poder agendar com a gente é, não há uma obrigatoriedade de agendar e também não há um filtro em relação à demanda eles podem buscar por qualquer motivo que seja né o sigilo ele é respeitado eu não passo informação nenhuma para para a empresa, a não ser a frequência, se ele compareceu à sessão dele ou não, né? E tem sido um formato muito legal, que tem dado muito certo, e nós temos aí, é, é pouco tempo de atendimento ainda, mas já temos um início de um levantamento estatístico de informações sobre esse, esse projeto, né? Que depois a gente vai compartilhar um pouquinho mais, mas eu acho interessante nesse momento é, compartilhar é, essas possibilidades também de auxílio para ex-profissionais e aí de um hospital, é uma rede privada, né? Que tem fornecido gratuitamente para os seus funcionários. E aí eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar comigo alguma coisa também, para a gente ir construindo junto essas novas práticas, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau!